Primeiro Livro de Enoque. O Sol e a Lua, a crescente e mingoante da Lua. CAPÍTULO 78 1. Os nomes do Sol são estes, um é Orjares, o outro Tomás. 2. A Lua tem quatro nomes. O primeiro é, a Zonja, o segundo, Ebla, o terceiro, Benaze, e o quarto, Herai. 3. Estes são as duas grandes luminárias, cujas órbitas são como as órbitas do céu e as dimensões de ambos são iguais. 4. No globo solar existem sete partes de luz. Elas superam a luz da Lua, que, segundo medida exata, comporta apenas uma sétima parte da luz do Sol. 5. Ao descerem, o Sol e a Lua chegam aos portões do Ocidente, fazem o caminho de volta pelo Norte, para de novo nascerem nos céus pelos portões do Oriente. 6. Quando a Lua nasce, ela aparece no céu. E a metade da sétima porção de luz é tudo o que está nela. 7. Em 40 dias toda a sua luz é completada. 8. Por 3 quíntuplos de luz são colocados nela, até que em 15 dias sua luz é completada, de acordo com os sinais do ano. Ela tem 3 quíntuplos. 9. A lua tem a metade de uma sétima porção. 10. Durante sua diminuição no primeiro dia sua luz decresce uma décima quarta parte. 11. No segundo dia é diminuída uma décima terceira parte, 12. No terceiro dia uma décima segunda parte, 13. No quarto dia uma décima primeira parte, no quinto dia uma décima parte, 14. No sexto dia uma nona parte, 15. No sétimo dia ela decresce uma oitava parte, 16. No oitavo dia ela decresce uma sétima parte, 17. No nono dia ela decresce uma sexta parte, 18. No décimo dia ela decresce uma quinta parte, 19. No décimo primeiro dia ela decresce uma quarta parte, 20. No décimo segundo dia ela decresce uma terceira parte, 21. No décimo terceiro dia ela decresce uma segunda parte, 22. No décimo quarto dia ela decresce a metade de uma sétima parte, 23. E no 15 quinto dia todo o restante da sua luz é consumido. 24. Nos meses declarados a Lua tem 29 dias. 25. Ela também tem um período de 28 dias. 26. Uriel igualmente mostrou-me outro regulamento, quando a luz é derramada nela vinda do Sol. 27. Durante todo o tempo em que a Lua cresce em sua Luz, ela aumenta, estando por 14 dias de frente para o Sol, até tomar-se plena a sua luminosidade no céu. 28. No primeiro dia ela se chama Lua Nova, pois nesse dia a Luz começa a projetar-se nela. 29. E quando é totalmente extinta, sua Luz é consumida no céu, e no primeiro dia ela é chamada Lua Nova, pois naquele dia a Luz é recebida nela. 30. Ela torna-se precisamente completando o dia em que o Sol desce no Oeste, enquanto a Lua sobe à noite do Leste. 31. A Lua então brilha toda a noite, até que o Sol se levante diante dela, quando a Lua desaparece diante do Sol. 32. De onde a Luz vem para a Lua, ali novamente ela decresce, até que toda a sua Luz seja extinguida, e os dias da Lua passam. 33. Então sua órbita permanece solitária sem luz. 34. Durante três meses ela efetua em 30 dias, a cada mês seu período, e durante mais três meses ela efetua em 29 dias. 35. Estes são os tempos nos quais ela efetua seu decréscimo em seu primeiro período, e no primeiro portão, nomeadamente, e 177 dias. 36. E no tempo de seu andamento durante três meses, ela aparece 30 dias cada, e durante mais três meses, ela aparece 29 dias cada. 37. À noite ela aparece a cada 20 dias como a face de um homem, e no dia como o céu, pois ela não é nada além de sua luz. Enoque ensina para seu filho Matos além sobre os segredos celestes. Capítulo 79: Um. E assim, meu filho Matusalém, eu te mostrei tudo, e a descrição das leis dos corpos celestes chegou ao fim. 2. Ele revelou-me todas as suas leis relativas a cada dia, a cada período de dominação, a cada ano com seu término, bem como a ordem pré-estabelecida para cada mês e para cada semana. E a par disso o Min Guarda-Lua, que ocorre no sexto portão, pois nesse portão a sua luz é cheia, começando em seguida o seu decréscimo. 3. O declínio, que a seu tempo começa no primeiro portão, tem a duração de 177 dias, calculados em 25 semanas e 2 dias. 4. Ela se atrasa em relação ao Sol e à ordem das estrelas exatamente 5 dias a cada período, quando bem medido esse espaço, como vês? 5. Essa é a imagem e o retrato de cada um dos corpos luminosos, como foi me mostrado pelo seu dirigente, o anjo Uriel. A influência sobre a natureza. CAPÍTULO 80 1. Naqueles dias Uriel respondeu-me e disse, Eis que eu mostrei-te todas as coisas, ó Enoque. 2. E todas as coisas eu te revelei. 3. Você viu o Sol, a Lua, e aqueles que conduzem as estrelas do céu, que ocasionam todas as suas operações, estações, e chegadas para retorno. 4. Nos dias dos pecadores os anos serão encurtados. 5. As sementeiras atrasar-se-ão nas terras e nos campos. Todas as coisas alterar-se-ão sobre a terra, e não acontecerão mais no se si devido tempo. 6. A chuva será restringida, e o céu ainda permanecerá. 7. Naqueles dias os frutos da terra serão tardios e não florescerão na sua estação, e em sua estação os frutos das árvores serão retidos. 8. A Lua alterará a sua ordem, deixando de aparecer com sua regularidade. 9. Naqueles dias, ver-se-á o Sol da tarde andando no último grande carro em direção ao Ocidente e brilhando mais forte do que normalmente, enquanto muitos chefes entrem, as estrelas de autoridade errarão, pervertendo seus caminhos e obras. 10. Elas não aparecerão na sua estação, que lhes foi ordenada, e todas as classes de estrelas serão fechadas contra os pecadores. 11. Os pensamentos daqueles que habitam na terra transgredirão dentro deles, e eles se perverterão em todos os seus caminhos. 12. Eles transgredirão, e considerarão a si mesmo deuses, chefes entre as estrelas, enquanto que o mal se multiplicará entre eles. 13. E castigo virá sobre eles, para que todos eles sejam destruídos. FIM DAS VIAGENS DE ENOQUE CAPÍTULO 81 1. Ele falou-me, observa, Enoque, estas tabelas celestes. Leu o que nelas, está escrito e atenta para cada detalhe. 2. Então eu olhei em tudo o que está escrito, lendo o livro e todas as coisas escritas nele, e entendi tudo, todas as obras do homem. 3. E de todos os filhos da carne sobre a terra, durante as gerações do mundo. 4. Imediatamente depois vi o Senhor, o Rei da Glória, o qual tem assim para sempre formado todas as maravilhas do mundo. 5. E eu glorifiquei o Senhor, por conta de sua longanimidade e bênçãos para com os filhos do mundo. 6. Naquele tempo eu disse abençoado é o homem que morre justo e bom, contra quem nenhuma relação de crime foi escrito, e em quem iniquidade não é encontrada. 7. Então aqueles sete santos fizeram com que eu me aproximasse, e colocaram-me na terra, diante da porta da minha casa. 8. E eles disseram-me, explica tudo a Matusalém, teu filho, e informa a todos os teus filhos, que nenhuma carne será justificada diante do Senhor, pois ele é seu Criador. 9. Deixar-te-emos ficar ainda um ano junto dos teus filhos, até que tenhas transmitido as tuas últimas instruções, deverás ensiná-las aos teus filhos, escrevê-las para eles, para a todos confirmar. 10. No segundo ano serás retirado do seu meio. 11. Que seja forte o teu coração. 12. Pois os bons anunciarão a justiça aos bons. O justo alegrar-se-á com o justo, e mutuamente felicitar-se-ão, mas os pecadores, com os pecadores morrerão. 13. E os pervertidos com os pervertidos serão afogados. 14. Aqueles que também agiram retamente morrerão, para que seja salvo, por conta das obras dos homens, e serão reunidos por causa das obras dos iníquos. 15. Naqueles dias eles terminaram de conversar comigo. 16 e eu retornei para meus companheiros, abençoando o Senhor Criador.